diretamente dos Estados Unidos, acompanhando a Farm Progress Show. Eu estou no estande da New Holland, converso com o Eduardo Nicks, que é diretor mundial de marketing, e vai nos contar um pouquinho da presença do agricultor brasileiro que visita o estande da New Holland. Muitos são curiosos e têm um receio de conversar. A New Holland se preocupa um pouco com essa questão. Como que o estande está se posicionando? É, na verdade, a, a marca New Holland é uma marca global. A gente está presente em mais aí de 180 países. É, com a mesma força que o, que o produtor está acostumado é, a ver, a força da marca lá no mercado brasileiro, é a mesma força também nos mercados de Europa e mercados dos Estados Unidos. Aqui também não é diferente, né? a New Holland tem uma presença é, bastante interessante no mercado aqui norte-americano. E nós temos aqui pessoas é, treinadas, brasileiros também, que fazem parte da companhia e que estão aqui, que trabalham na empresa ou trabalham nos Estados Unidos ou em cargos é, é, globais e que estão aqui presentes e podem muito bem receber os produtores brasileiros que vêm visitar a Farm Progress Show. Então sempre vai encontrar pessoas que falam português, que, que apresentam é, falando num bom português toda a linguagem técnica do produtor para mostrar o que nós temos de melhor aqui nessa feira. Eduardo, aproveitando a presença de vocês, vamos falar um pouquinho sobre a marca e também a demanda do agricultor que vem visitar aqui a feira vamos lá falando um pouquinho da marca a marca New Holland é uma marca como eu falei presente em mais de 180 países é uma marca fortíssima uma marca que procura entender as necessidades do campo procura entender as necessidades do produtor nós estamos como marketing monitorando constantemente essas necessidades e o perfil do produtor e nós temos a plena ciência que é uma marca muito pessoal muito próxima muito ligada é, é, ao produtor Não somente através das redes de concessionários Que são mais de 2 mil é, é, Concessionárias presentes no mundo inteiro No Brasil mais de 200 é, Mas essa proximidade Ela ela traz essa conexão De você conseguir oferecer os produtos E não só produtos Mas soluções é, Para a agricultura atual Que vão é, completar e complementar As necessidades do produtor é, Então assim, nós estamos aqui Hoje, na Farm Product Show, é um stand que você pode ver, é um stand muito mais pessoal. Se você notar, ele está tudo envelopado com pessoas, que são, na verdade, não apenas fotografias, mas são clientes New Holland, que através de ações de marketing é, digital e social media, é, mandaram suas fotos, estão aqui as suas fotos presentes hoje, completando esse stand. Isso mostra realmente essa proximidade que a marca tem com o produtor. Eduardo, outra questão. A New Holland presente mundialmente, inclusive, um evento no Rio Grande do Sul, em Esteio, a Expo Inter. E também, no final do ano, temos a Eima na Itália. Vou aproveitar e falar um pouquinho sobre a presença da New Holland nesse evento. Vamos lá. Falando da Eima, Eima é uma feira que acontece em Bolonha, a cada dois anos, é, na Itália. A presença no mercado da Itália é, é, é muito importante para a marca New Holland, especialmente falando aí de tratores pequenos, do mercado de specialty. É muito mais ligado ao, ao, aos vinhedos, né? temos também a nossa colhedora de uva Então é um mercado estratégico a Itália para a New Holland É o berço, na verdade, da New Holland O headquarter mundial da New Holland fica em Turim, na Itália é, Então é pra, praticamente a feira que nós jogamos em casa Então a nossa presença nessa feira é muito grande E nós também recebemos muitos grupos argentinos e brasileiros nessa feira de Bolonha então assim, é, temos também pessoas que ou já trabalharam no Brasil Ou que trabalham hoje no mercado Europa, no mercado global Que falam português e que estão também prontos para receber os brasileiros Que vão estar na EMA esse ano Esse ano nós temos algumas novidades na EMA que eu já vou adiantar aqui Nós temos a comemoração da, da, é, do trator é, de 100 anos é O centenário que nós estamos chamando 100 anos de Fiat Então é, 1918 foi o primeiro protótipo a ser construído pela Fiat Trattori e nós estaremos celebrando esses, essa marca comemorativa é, lá na EMA com um, um trator conceito completamente diferente, um design completamente diferente e com uma comercialização especial de um lote especial é, desses produtos diferenciados para esses clientes que buscarem essa, essas tratores comemorativos. O nosso usuário que tiver interesse em acompanhar a feira na Itália, quais são as datas que ela vai acontecer esse ano? Ela acontece do dia 7 a 11 de novembro, é, na cidade de Bolonha, é, na Itália. Eu conversei com o Eduardo Nix, que é diretor mundial de marketing da New Holland. Eu estou nos Estados Unidos, Aline Merladete, para o portal AgroLink.